E aí galera, tudo beleza? Então, agora a gente vai prosseguir para a parte de montagem, né? Tem os dois vídeos aí, o de unboxing dos MOSFET e o de unboxing do sensor de alto nível. Então se você ainda não viu, vai estar tá aí no card todos os dois, e na descrição e também no final do vídeo, certo? Bom, então vamos começar pelas montagens uh, e depois a parte de atualização do firmware da, da placa, né? E, então a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o sensor de alto nível e depois a gente coloca os mosfets Então deixa eu tirar isso para o lado. Uh, no meu caso, eu coloquei o suporte aqui para retirada, né, para substituir o filamento e qualquer outro problema. Então aqui na frente não é possível colocar porque já está curto o parafuso e aí atrapalha, atrapalharia, certo? E até onde eu sei, esse modelo aqui é para ser colocado aqui na parte de trás, certo? Então, se caso der problema, depois eu falo. Mas até onde se sabe, é ali atrás que vai ser colocado. Então eu vou estar tá virando ela aqui. Certo? E a gente vai colocar aqui, né? No suporte, na parte de trás. Então... Vamos à obra. Eu vou só colocar o flash Um minutinho só Agora com o flash fica mais fácil de ver né? uh... Então aqui é bem simples Para quem colocou também o... o tensionador aqui da correia né? Não o tensionador, o fixador uh, A gente tem que remover esses dois parafusos do meio E quem colocou vai estar tá vazio, certo? Então eu vou tirar ele aqui E a gente já vai para montar Então fixado né pessoal uh, Só cuidar para não apertar muito Porque como tem um vão ali atrás ainda uh, Ele vai começar a entortar o acrílico para trás E pode danificar Então a gente olha para que fique reto Certo? Uh, pelo que eu percebi Esse parafuso encosta no metal e ele empurra para frente Então talvez É bem provável que eu vá inverter ele né? Porque a porca fica empurrando Mas isso a gente vai ver se realmente vai ter interferência E como a gente pode perceber Colocando a peça ali, ela já está bem próxima, né? Então é o que a, a regulagem aqui é pouquinho. Então o local que ela está aqui está ideal, certo? Uh, então a gente tem o cabo. É, eu vou ter que passar ele aqui pelo pelo guia, né? A gente coloca aqui ele em cima e passa pelo guia. Então vou fa estar fazendo isso aqui agora. Pronto, galera, estamos de volta aqui. Agora os fios organizados, né? Então, aqui. Ah, vou estar conectando ele lá, certo? Então, para isso, é bem simples, só está sobrando bastante fio aqui, como a gente pode perceber. A ah, primeira coisa a se fazer. É a gente pegar o sensor, o fio do sensor do eixo Z e retirar ele, certo? Então deixa eu pegar o fio aqui. Aqui está ele. Eixo Z. Então a gente desconecta. Fio aqui, certo? Uh, e no mesmo local, então, a gente vai estar conectando o terminal do sensor. Aqui. Uh, tá sobrando esse fio. Depois eu vou estar imprimindo a, a case. Vai estar tá aí na descrição também. que a gente vai precisar dela para fixar os mosfets, certo? É, esses, os drivers de alimentação, porque não tem suporte, né? Uh, então, a, a parte dela é isso. O que, que a gente vai fazer? que ainda falta é retirar o sensor. Então, ele não serve mais para nada agora. Claro, não vão jogar fora, né? Porque pode servir para outros projetos e, por caso de dar problema no sensor de alto nível, né? a gente pode estar tá utilizando ele. A precisão é para ser ampliada e facilitar o ajuste, mas em emergência a gente tem a opção né, de estar tá colocando ele de volta. Deixa eu tirar o... A gente retira e pode estar guardando ele. Bom, da parte do sensor de nível então é isso. Eu fixei ele aqui, passei, a gente conecta o cabo e tira o sensor aqui. Então, para ele funcionar, a gente precisa atualizar o firmware da placa para a versão uh, de alto nível. Existe a original da Net que é a que eu vou estar utilizando e tem uma da Skynet, se não me engano o nome, que é baseado no Marlin, mas uh, eu não sei a diferença, o que tem de diferente em ambas, né? então eu vou estar utilizando a original, mas se alguém souber o que tem de diferente, se é melhor ou é pior, deixa aí na descrição que ajuda, tá? Então, uh, vai ser ela que eu vou colocar. Agora, o próximo passo, então, é a gente conectar os MOSFETs, certo? Então, aqui tem os dois MOSFETs. Como a gente não tem onde fixar eles, uh, eu vou colocar um aqui e outro aqui, só para, uh, por enquanto, até poder imprimir o case, certo? Então, uh, como é que eu vou fazer isso? Tem um o pedaço de isopor que é só para proteger, eu vou colocar aqui atrás E vou pegar os parafusos, então vamos dar um cortezinho aqui no vídeo para pegar essas coisas Então de volta aqui né pessoal, é, eu peguei os isoporzinhos que vem na embalagem Só porque, como tem os contatos aqui, para eles não danificar a estrutura né? Depois quando a gente tiver o okay, case fica melhor Bom, uh, a gente tem dois... Uh, alguns fusos que pode ser utilizado ó. tem um aqui em cima e outro aqui embaixo então vão ser, vai ser aqui que eu vou estar colocando eles agora certo? Uh, então a gente tem os parafusos pode ser usados os mesmos que a gente tirou do uh, da fixação lá para colocar o sensor que por enquanto é só para ter um apoio de modo que não fica a peça solta por aí. Então eu vou estar tá fixando eles aqui. Uh, então é isso aí para quem não tem o case antes de colocar. Né? Porque como não tinha colocado o nível ainda, eu queria imprimir com melhor precisão e tal. Então eu resolvi deixar para fazer junto. certo? E como chegaram as duas peças praticamente juntas e eu estou fazendo a montagem delas agora não vou imprimir primeiro para depois colocar o que certo bom então a gente tem a conexão das duas placas como é que vai funcionar aqui uh, na parte que tem o hotend aqui né, a gente vai estar soltando ele no mesmo local nós vamos estar fixando uma das duas, do fio das duas placas certo é, eles não têm polarização, então pode ser qualquer um em qualquer lugar. Então fixados os dois do bico ali. Ah, os fios de saída irão aqui na placa. É, então é, no mesmo padrão, um vai no, no do hot e o outro no da mesa, né? Que em então, seria um só. Mas como tem dois fios, vão em cada um, certo? Então, a gente conecta aqui. Uh, depois eu vou colocar um borne nessas... uma ponteirinha nessas... nesses fios, porque facilita tanto se a gente precisar fazer uma manutenção depois fica mais bonito esteticamente e mais seguro, certo pessoal? Então aí quem puder já colocar, fica melhor. Mas eu estou sem, não pude comprar ainda Então fazendo assim mesmo Bom, conectado aqui uh, Vou fazer a outra placa que é a da mesa certo então, aqui está um pouco curto, vou descascar os fios e a gente vai conectar ali, onde está o fio da mesa Fiquei Conectado, agora a mesma coisa, a gente pega os fios da mesa que estavam ali E conecta eles no, na placa Bom, uh, finalizada essa parte, só falta a gente estar fazendo a ligação da parte, das partes de alimentação, certo? Bom, para isso, nós vamos precisar de uh, fio 2,5 para né equivalente, para garantir que a gente não vai ter problema com fiação, certo? Então, eu vou cortar aqui, eu vou tirar um pedaço. Esse fio vai vir da fonte, certo? lada da nossa fonte de alimentação. Então pronto né pessoal, ah, os quatro fios aqui, já com as pontas descascadas Nós vamos estar fazendo a ligação daqui, lá na fonte Então primeiro eu vou passar os fios por baixo Então pessoal, com os fios passados ali, agora a gente vai ah, estar ligando eles aqui né? Muito simples, o azul vai ser o negativo e o vermelho o positivo Então é só a gente olhar aqui nas placas, tem a Uh, o positivo de um lado E o, né? o negativo É o da direita e o positivo é o da esquerda Certo? Então é só a gente estar conectando aqui E agora é só a gente estar conectando aqui na fonte Então aqui a gente tem os fios, né pessoal? E o borne aqui para conexão A gente abre a tampa aqui uh, Os três de cá são negativos E os três de cá os positivos, certo? Então como a gente já tem aqui o os de alimentação da placa tá? eu vou estar conectando os outros aqui, então, aqui ah, super simples então é só a gente estar a gente soltando os parafusos colocando o fio e apertando novamente então todos os fios devidamente conectados pode estar e é isso aí né então ah, agora é só Ligarmos e atualizar a firmware, que vai ser a sequência agora. Então... Uh, não, é nem, não precisa de mais nada, certo? Só cuidar com a polaridade. Uh, os, o hotend e o aquecimento da mesa não tem polaridade. Mas aqui tem que cuidar. Então é isso, pessoal. Uh, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clique em gostei e não perde a segunda parte Que é a parte de atualização do firmware que está vindo por agora né? Então após eu vou upar esse vídeo aqui e já vou também depois colocar a atualização do firmware Certo? Então um forte abraço a todos e até a sequência desse vídeo Valeu!